coronavírus, um vírus que veio para alterar a nossa forma de vestir, a nossa forma de, nosso estilo na rua, um vírus que veio para balançar o backstage da moda. Vamos falar sobre ele hoje? Bora desculpicar? antes se a gente voltar atrás a gente vai chegar na famosa gripe espanhola que matou em torno de 500 milhões de pessoas que aconteceu em 1918 e essas fotos que a gente está mostrando para vocês são fotos do mundo inteiro mais em especial olha sair de milão milão onde recentemente Onde hoje em dia a gente tem visto ser uma capital atacada pela mídia, atacada por, pelas pessoas, com um verdadeiro pavor e assombro. E que para nossa surpresa é a capital da moda. E aí eu pergunto para vocês, como é que fica a moda? Por que esse ataque? Como a gente vai ver Milão? E por que... Toda essa coisa impressionante com a moda. Por que a Lombardia é tão importante? Porque o Vêneto, a outra região que chama Marque, que tem como capital a cidade de Urbino, a Emília-România, por que essas cidades impressionam e causam tanto impacto na moda? Bom, como vocês já sabem, Milão é uma capital industrial. A Lombardia é a região industrial da Itália, e é onde a gente tem a capital da moda italiana. A semana da moda italiana acontece em Milão. Além do que, bem perto, na cidade de Como, é a cidade onde a gente tem a maior produção de seda da Itália. No Vêneto, e aí a gente tem a capital veneza, é onde a gente também vai encontrar algumas empresas de renda. É onde estão grandes fabricantes de calçados e de acessórios assim como Nele Marque não sei se vocês conhecem aquela famosa marca Tods, do Diego de la Valle aquele empresário que fez iluminar o Coliseu ele mesmo a empresa dele é nessa região chamada Marque então se a gente for observar toda essa parte de calçados, de acessórios de produtos feitos ou de concherie, uh, cortumes, né, em italiano, a gente vai ter uma grande concentração desses fabricantes, desses produtores, justamente no Vêneto e na Lombardia. Outro lugar é a Toscana, que ainda não está uh, tão contaminada e, portanto, não é foco desse decreto que visa... Fazer com que as pessoas fiquem em casa. Por que ficar em casa? Porque, dada a fácil, o fácil contágio desse vírus, fazendo com que as pessoas fiquem em casa, elimina bastante a chance de contaminação. Até porque, na Itália, o, a UTI tem poucos leitos. Então, não teria onde colocar toda essa gente doente. Mas não significa que os italianos estão doentes, não. Eles não estão de braços cruzados. Eles já estão, sim, trabalhando como eles já estavam trabalhando para a próxima coleção. A próxima coleção visa muito a sustentabilidade e já trazia todo um questionamento do que é o luxo hoje em dia frente a essa a essa problemática que a gente tem de meio ambiente que busca uma solução sustentável para a gente viver melhor. Eu acho que esse vírus veio na realidade para dar uma balançada, fazer com que a gente repense o nosso estilo de vida. E por falar em estilo de vida, a rápida difusão da, da do, da, do vírus, né? foi escondido quando lá atrás foi a vez da gripe espanhola. Ao contrário dessa vez, que a difusão midiática em rede social está sendo uma coisa assim traumática para vários habitantes dessas cidades, tanto na, na China quanto no Japão, que o governo japonês já até está question... repensando se acontecerão as Olimpíadas ou não. E também, principalmente na Itália, as pessoas me mandam mensagem: TT a gente não tá doente, tá? Não, não é como muitas pessoas até me procuram falar: ah, você vive na Itália, você vai pra Itália? Eu vou pra Itália, eu quero muito pra Itália, logo, mas é porque as pessoas que eu conheço, elas estão vivendo em casa, elas estão respeitando a, a, toda essa normativa pública, governamental de prevenção à doença. E então, falando de prevenção à doença, o uso da máscara. Lá atrás, na, na tal gripe espanhola, teve o uso da máscara também. Uma máscarazinha simples, que não é o caso agora até. Teve uma... Eu, eu até encarei bem com um olhar, assim, suspeito, sabe? Eu não gostei do que eu vi ter uma máscara da Fendi. À venda, na Luiza Via Roma, uma máscara de seda que, na real, presta pra nada. Era um lançamento antigo, de moda, pra aquela coisinha, assim, pra atender aquele, aquele pessoal mais... Asiático gosta muito de viajar de, de, de máscara para se proteger, o que eu acho mega válido. Mas nesse caso do coronavírus, não adianta você sair com uma masquerina, com uma máscara fashion da Fendi ou da Gucci, tá gente? O que adianta é a máscara bico de pato. Cheguei em casa, a mão, tira a máscara, deixa lá. Não, a máscara também só vai valer por 10 horas, ou seja, uma saída de dia, né? Uh, outra coisa, luva, luva de borracha. Também não tem nada fashion nisso, mas você tem que usar. Lembrando que sua mão não é um espanador, então sua mão não tem de deslizando pelos balcões, pelas coisas. Você coloca a luva e muito cuidado ao retirar. E né? Ai que saco! em casa, retirei. Acho que já aconteceu com vocês, né? Daquelas pessoas que lhe atendem em consultórios, em laboratório de exame, pessoa numa frescura. Você pega, ela pega seu cartão de crédito, enfia na máquina, passa com a luva. Você fica olhando essa assim, mulher, vai contaminar meu cartão de crédito. Por isso, uso o álcool gel. Tem cada álcool gel super fofinho. Aliás, se você é dono de marca, por que não? Eu acho que vai ser uma mega tendência você fazer assim uma. Uma bolsinha pra carregar seu álcool gel uhum. todo fashion, acho bem bacaninha. Ou então usar aqueles, sei lá, umas correntinhas também pra colocar do lado de fora da sua bolsa, sempre álcool gel. Que devido ao seu percentual, a sua é, seu percentual de, de teor de álcool mesmo, como é que chama isso, hein? É, é, é o volume, né? É o volume. É volume? É. Tanto, você é, você disso? tem álcool 70, Saturação, você tem álcool, é. Eu não sei enfim. exatamente quimicamente como é que, é que diz, mas a gente descobre escreve aqui isso, pra vocês, aí esse que presta. O importante é isso. Agora, toda essa parafernália chegou em casa, joga fora de preferência em outro lixinho que você vai ter em casa, tem de ser fechado, separadamente jogado fora, porque o importante é que a gente não pode esquecer é que essas coisas é, a gente usa na mão frescura, de repente dá um clique, entra no, no ambiente doméstico esquece da vida. Esquece como tira, tira uma luva, a outra já mete a mãozona, tira. Então, muito cuidado com isso. Se você puder sempre ficar com a mão no bolso o máximo possível, sabe? Tem um ditado em inglês que é keep your hands to your body. Eu costumava falar muito para os meus filhos, que é para você... Manter suas mãos perto do corpo. E aí sim, tenta evitar tecidos muito fininhos. Tipo essas leggings muito fininhas que nem tem bolso. Opta, procura usar. Eu acho que é uma coisa que a moda vai ter que dar essa sacada mesmo de bolso. Outra coisa é não ter tanto contato é, corpóreo que isso já é muito bom para evitar várias doenças por não só esse coronavírus mas também se a gente parar para pensar hepatite passa por líquido corpóreo então se você vai viajar viajar significa se você vai pegar um transporte público usa uma pashmina para te proteger se você tá de, de manga curta sabe proteja-se proteja o seu corpo eu acho que é pra repensar bastante isso. E lembre-se que tudo que é mucosa, então, sair de shortinho e sentar num lugar pode ser complicado. Eu não tô dizendo pra você não usar, até porque o desfile da Chanel, parece que ninguém vai trabalhar, né? De A não ser de, de short. Todo mundo vai trabalhar de blazerzinho Chanel comprido e short. Eu não entendi aquele desfile, mas tudo bem. Não vem ao caso. A gente pode comentar. Quer que eu comente o desfile da Chanel? Pede aqui que eu comento. Agora, é... até me perdi pensando naqueles shortinhos. Mucosa, isso que eu tava pensando. Quando eu pensei no shortinho. Os olhos. Os olhos devem estar protegidos. E não, e não é frescura, gente. O vírus do coronavírus entra assim pelos olhos. Então, máscara e óculos por causa da contaminação o óculos também deve ser limpo diariamente é, todas essas essas doenças elas são meio caminho andado para prevenção elas são fácil facilmente não mas elas são bem prevenidas se você adquirir hábitos de higiene, assim, quase estéricos, extremos, muito, muito, muito. Fez qualquer coisa, lava a mão, lava a mão, lava a mão, álcool gel, não aperta a mão de ninguém, não sai por aí dando beijinho, abraço, que é uma coisa muito nossa. Não é se tornar antipático, é simplesmente compreender que isso é momentâneo. Pra evitar. Maçaneta, gente... Todo mundo é assim, muito enojado com a maçaneta, né? Eu também sou, mas isso não quer dizer que você pode se dar o direito de publicamente meter o pé no, no negócio de dar descarga, né, descarga dos banheiros públicos, meter o pé nas maçanetas do banheiro público, porque às vezes, eu conheço muita gente que mete o pé, e aí quando eu vou entrar num shopping no banheiro, eu fico pensando, será que essa pessoa, será que alguém me deu o aqui é onde eu tô colocando minha mão? Então é muito mais civilizado, é muito mais, uh, é mais bacana com o outro, sabe? Pensa no outro, você pegar um papel, empurra, ah, mas não tinha papel na hora, leva, tem lencinho de papel pra você levar na sua bolsa, tira, ah, que besteira, vou gastar dinheiro com isso. Então vai no McDonald's, pega um para no McDonald's, e, que é de graça, empurra a porta do banheiro. Mas não faz essa sacanagem com os outros. Porque eu acho muito injusto esse negócio de... É porque eu já vi várias pessoas falando Ai, olha, eu ainda consigo. Ah! E mete o pé. É muito sacanagem. E com certeza a moda vai ter que se reinventar. Porque... Eu acho que agora, de repente, a gente notou que a gente tem aquele direito de ter um espaço todo nosso. São, é, é, são questionamentos muito loucos, né? Que a natureza nos impõe. Porque a gente estava muito se esbarrando. E de repente vem um negócio desse pá, dá uma cacetada na galera para pensar que cada um tem direito a ter seu espaço próprio eu espero que você consiga seu espaço próprio na moda, descobrindo o seu estilo pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like. Me pede sobre o que você quer que eu fale. Se isso foi bacana pra você, se não valeu de nada, me conta. Eu quero saber a sua opinião. Um beijo.